Boa tarde, pessoal. Vamos aqui começar o estudo para a atividade do mini índice para segunda-feira, 6 de fevereiro, em busca de oportunidades para que a gente possa fazer alguma operação lucrativa em nosso favor. Vamos para a vinheta e em seguida a gente vai para o estudo. Então, estamos de volta aqui. Eu vou resgatar o os estudos da semana passada, que nós fizemos. Né? Traçamos aqui essas linhas em cores, as linhas em cores é, amarelo, laranja, né? que eram alvos prováveis, né? alvos máximos para onde o preço ia caminhar. É, e aí nós vimos que ele saiu na direção da busca de uma linha, né, eu parei o trade na, ao meio-dia, tá certo? Ao meio-dia, aqui está, 10.55, 11, 12, 15, eu, parei, eu saí fora aqui, nesse momento, havia feito, tinha feito um trade, uma entrada aqui de 300 pontos, mostrei para vocês nesse rompimento aqui dessa região e e aí deixei mais ou menos é, delineado que o preço teria essas alternativas, né fazer uma um movimento aqui, né de alta a partir daqui ou seguir naquilo que a gente tinha traçado como é, sequência de Elliot, né segundo as linhas de Fibonacci então eu vou refazer aqui a linha supondo que o preço partiu daqui né, onde nasce a onda 1 onde a onda 1 se concretiza e aí nós teríamos aqui uma onda 3 né, e ainda espaço para ele vir completar a onda 5 é, nessa região aqui Tá, então essa alternativa foi a que se concretizou. Então a gente ainda teria uma oportunidade aqui ó dele vir buscar essa essa parte aqui inferior do canal, essa linha de suporte do canal, tá? Ele ele está dentro de um canal aqui, né? Vou tirar de novo isso, porque está atrapalhando aqui a gente um bocado. Já aconteceu. Tá, então ele está aqui no canal. Um, dois, três, quatro... Será que vai ser o nosso cinco para cá? Então, é, aqui já começam, então, as nossas hipóteses para segunda-feira. Né? <risos> Lembrando que essa linha amarela a gente... A gente traçou ela a partir de pontos de suporte e resistência, né, que são baseados em inflexões importantes, ó, pontos em que houveram importantes reversões né, e aí o preço é, caminha nessa direção, é né, o que a gente tem esse agora aqui é o gráfico de 15 minutos tá, é olhando assim muito de perto, só para esse gráfico Vou limpar aqui tudo ah, tirei fora ali o a região de turbulência né que eu, que eu tinha demarcado já também mas tudo bem já está entendido Fico até mais limpo é, pensando então é, em uma atividade nova aqui né? o que, que seria o final a onda 5 geralmente também tem 5 pernas então vamos pegar uma caneta e vamos aqui. essa é a nossa onda 4 a onda 4 nos deixou aqui 1, 2 3 4 e aí 1, 2, 3, 4 e aí a gente tem que ter um 5 nessa sequência, só da, dessa onda 4 aqui, ó. A gente precisa aqui de um 5 para fechar a onda 4. E para fechar, também a onda 5 do movimento maior. E também a onda 5 do movimento maior. Então, a gente tem aí uma necessidade, né, de... Para atender o padrão do das ondas de Elliot, o preço faz o que quer ele não é obrigado a fazer isso, mas ah, indica que é esse o, um, uma das hipóteses, né, um dos caminhos. Por outro lado, por outro lado a gente tem que analisar também o seguinte, é, né Provavelmente eu cometi erros, né? E isso aqui, esse ponto aqui é o nosso 5. Pode ser o nosso 5, pode ser o nosso 5. Se ele é o nosso 5, nós vamos precisar de um A. Numa primeira instância. Um pequeno pullback. Né? Se isso for um A pullback em relação ao movimento. E aí, subsequente ao A, um B, e aí o B toca aqui na, na linha, e aí depois do B a gente sabe que só pode esperar um C no mesmo sentido do A. Tá? Então são aí as duas é, condições. É, que eu vejo aqui, né? O preço pode observe uma coisa. No desenho anterior, ele veio para baixo completar um 5, então. Não foi isso? Ele veio para baixo completar um 5 lá que tinha aquelas três os três níveis ali de de onda que uma engloba a outra, né? E aqui nessa outra análise, eu estou dizendo que já não é mais 5, que é ABC. Agora, aquilo que eu falei na outra ocasião, no outro vídeo, olha só. Errei a contagem, mas eu não errei a natureza e o sentido da, da onda. Né? Se ele vier para baixo. E se ele vem para cima, eu tenho aqui um A. Né? É uma hipótese de aqui ser um 5, já que aqui foi um 4, aqui é um o 5. E aí ele vem fazer o A. E depois, se ele é, no, no, nos entrega aqui um, um recuo desses, é, amanhã, durante o pregão, a gente vai faz, refazendo as contagens e acertando a nossa análise. Tá? É isso aí. A gente tem aqui, então, traçados alguns parâmetros para perseguir amanhã uma oportunidade, ficar atento, né? nós não vamos ficar perseguindo, nós vamos esperar que o preço venha se mostrar, né? ele venha trazer a oportunidade. A gente não persegue nada, mas a gente fica atento ao movimento do preço. E então ele vai nos mostrar o, o que é que ele tem a, a nos oferecer. Né? É o que eu digo. Eu espero, primeiro o preço se compromete comigo, depois eu me comprometo com o dinheiro, com o investimento, com a entrada me comprometo ao preço, tá certo? E aí, em termos de, fazendo aqui uma hipótese, então, de valores, né? vamos dizer, planejar o trade, o que, que a gente tem aqui, O que condições tem, então vamos lá, aqui ele terminou dessa maneira, tá? suponhando que, supondo, <risos> suponhando foi boa, supondo que ele venha para baixo, eu tenho mil, mil pontos, né? o meu potencial aqui é de mil pontos para ele chegar ah, nessa confluência aqui de linha de tendência com linha de suporte e com contagem de onda, então tem mil pontos nessa possibilidade, isso se ele for reto, né? mas ele pode ainda fazer alguma, algum movimento para cima, ele pode ainda fazer um toque, testar aqui ó, essa região, que é uma pequena região aqui de resistência, suporte, tá? pode vir tocar aqui, então para cima, ele pode inclusive abrir o dia aqui, daí começar a descer, então se ele abre o dia aqui e começa a descer, o que a gente tem? 1700 pontos, então, esse tamanho aqui, esse, esse pedaço é de 700 pontos. Tá? Então, aí, com isso em mãos... É... Bom, e se ele for fazer um A? Se ele for fazer um A, tá? o A, ele tem chance de vir até aqui o nível do, da onda 4 de um grau menor. Tá? Então, ele tem chance de vir até ali, ó, até aqui são mil pontos também tá então mil pontos se eu tô com um contrato eu tenho um potencial total de ganho né, de 200 reais tá que é um contrato mil pontos me dá 200 reais então o meu ponto caso isso se confirme né, eu já tenho um potencial de mil pontos e aí eu tenho um potencial total de 200 reais para um contrato mini contrato do índice isso é o potencial total aí ah, tem uma outra coisa é possível que ele, que ele comece o dia devagar aqui e daí dê uma oportunidade de entrada e se fazer 500 pontos para cima e depois ele faça uma configuração aqui, uma onda 1, uma onda 2 e venha fazer os mil pontos aqui. Então eu tenho fico com aumentado o meu potencial. Mas isso tudo se vê amanhã. Tá? E aí em termos de stop, né? Em termos de stop. Então, se ele se configura é, para descer, vem completar o 5, tá? o que é que invalida esse 5 aqui? É essa região aqui. Então, meu stop fica ali acima daquela resistência. E se ele ficar lateral, eu não faço nada. Né? Ah, tá. Mas aí, se ele pega e ele rompe, essa linha que está vindo aqui, ó. tem uma linha vindo lá do outro dia ele pode romper essa linha então eu coloco meu stop aqui abaixo dessa regiãozinha de resistência aqui aqui invalida e ele vai buscar a isso aqui é dos 108 700 e o outro 109 463 tá? Ele pode então bater nessa linha aqui E começar a descer Para vir entregar o 5 tá? Então meu stop está aqui para cima E então aí você tem que fazer a conta né, da... Então se for aqui o stop se, o... se a entrada for aqui na linha E o stop for ali para cima A gente tem 300 pontos, tá? 300 pontos dá 60 reais de stop né? para ganhar nesses 1.800 pontos, 360 reais. Então é um para seis a relação, né? Se partir daqui, então tá muito bom. Amanhã a gente, então, durante a live do pregão, coloca, atualiza tudo isso, tá bom? Espero que tenham gostado, compartilhem, curtam o canal, mande sugestões e vamos ver se amanhã a gente faz bonito. Tá certo? Um grande abraço a todos!